Olá a todos, seguidores do canal, pessoal. Olha só: eu recebi esse smartwatch aqui. Ó, é um ivo 13W56 tá zero. A moça comprou esse relógio e ela informou que ele não está ligando. Realmente, ele não está ligando. Tá, pessoal, ela disse que ficou duas horas carregando e não tá ligando. Não está ligando. E aí, pessoal, é verdade mesmo, ele não está ligando. Vou colocar aqui para vocês verem. Vamos colocar aqui. Para tirar dúvida. Olha só. Olha só. Realmente ó, tá carregando, mas não dá sinal de vida. Pessoal, qual o problema que pode ser? Pessoal, aqui nesse, nesse problema aqui, está informando que está carregando, mas o relógio não liga. Pode ser que ele esteja com problema na bateria. Está chegando corrente até a bateria, mas não está chegando até a placa. Pode ser isso também. Então pode ser problema de bateria ou pode ser problema que não está chegando corrente na placa. Pode ser a placa com defeito ou pode ser o botão com defeito. Então, display eu já sei que não é porque ele não vibrou. Se, ele, se você está com um aí, você aperta ele vibra, você sente que ligou, mas não dá vídeo? Então o problema pode ser no display ou no slotzinho que você encaixa o display mas nesse caso aqui ele não tá ligando de jeito nenhum tá então a gente vai ter que abrir para tá verificando qual o problema dele vamos fazer todos os testes então vamos lá pessoal todo mundo já sabe aqui que que eu só uso ferramentas é né que tem em casa mesmo tá aqui ó secadorzinho de cabelo você mesmo na sua casa pode fazer e outra tá pessoal eu tô preparando um mini curso aí de manutenção em smartwatch aí para você que quer aprender ou você que quer começar aí você já dá assistência em celular e quer dicas assim enxutas né para tá consertando esses reloginhos que vem da China em breve aí um mini curso aí tá pessoal então vamos começar aqui pessoal cheio aqui meus paquinho aqui minha ventosa tá aqui esse aqui que eu preciso agora Vamos lá Pessoal antes de começar Eu vou colocar uma pulseira velha nele Porque como vai esquentar né Pode ser que a gente queime a mão E aí eu sempre tenho uma pulseirinha aqui bem velha Já surradinha Pra tá colocando Pra tá ficando mais fácil na hora de remover o display Porque aí eu seguro assim porque isso aqui fica tudo quente quente quente quente Eu vou tirar essas essa caixinha daqui e vamos começar Eu acho que já dá pra gente tentar tirar Vamos aqui Vou colar aqui Opa, já soltou aqui, ó Já soltou Vou, vou puxar aqui, pessoal Não vou, vou puxar Porque pode ser que Estrague o flat Tá? Mas como já soltou aqui, ó Eu vou só rasgar aqui, ó Você vem com cuidado e rasga aqui, ó A colinha aqui, ó Tá? Ó, tá bem fácil, ó, já soltou ó. Esquentou tanto aqui que derreteu a pulseira Mas é assim mesmo, Bom, quanto mais quente é melhor Porque aí você não tem trabalho para remover Olha aí pessoal, como você fácil depois que você esquentou bem Olha só, vamos aqui agora Tirar ventozinha daqui tinta Vamos ver aqui, ó Como é que tá aqui o encaixe do display dele Vem com cuidado, ó Ainda tem umas parteszinho ó Que tá Cuidado, muito cuidado, tá pessoal? para você não queimar sua mão Olha só Aqui Já a gente já identificou aqui, ó Olha só Já deu para identificar aqui Como que está O encaixe aqui da tela Vou pegar aqui minha pinça de sobrancelha tá pessoal vocês podem ver aí ó que eu trabalho só com coisas que você vai ter aí na sua casa tá depois você compra aí os equipamentos aí top né compra aí um, um aquecedor se você já tem melhor ainda aí aqui pessoal só abrir aqui ó vou abrir vou abrir e já solto o display então, o display tá solto aqui ó soltinho aí o pessoal fala assim ah mas ele é a prova d'água vocês viram aí né pessoal você acha que realmente não de coração você acha realmente que essa essa fitinha aqui realmente veda para aprovar deixar ele a prova d'água confia não tá pessoal confia não ele pode ser resistente mas a prova d'água não indico não tá esse aqui é o Ivo 13 W56 Você aí que tá falando Para os seus clientes aí que ele aprova é a d'água aí Muito cuidado para depois Ele não devolver o bicho Afogado Por quê? Porque realmente Não tem vedação não Então pessoal, agora a gente já chegou aqui no Smartwatch Agora a gente vai fazer os testes, né pessoal Olha só, tem um Flatzinho aqui Tem um botão bem aqui, ó Vamos lá, os defeitos, vai ser bateria, o botão aqui, né? Ou placa. Então, deixa eu logo soltar aqui, ó. Você está conhecendo o W56, o ivo 13 por dentro, tá, pessoal? Por dentro. Olha só, esse flatzinho aqui, ó. Ele vem para cá, pra debaixo e depois vem para placa. Então... Vamos com bastante atenção aqui. Ver se tá chegando corrente na placa. É o primeiro teste, tá, pessoal? Pessoal, a câmera vai ficar um pouco mais, deixa eu tentar dar um zoom. Vou tentar dar o maior zoom que tiver aqui. Para ver se vocês enxergam aí. Falta aqui meu teste, ó, meu multímetro. Vou deixar ele aqui na de 20 volts aqui, ó. Não é alternada, tá, pessoal? É contínua, tá? Essa voltagem aqui não é alternada É contínua Vou tentar dar tá aqui pra vocês Ver se vocês conseguem enxergar Vamos lá Vamos testar aqui Vamos ver se Está chegando Carga aqui Tá aqui o polo positivo E o polo negativo, tá? Ó tem então, o fio preto e o fio vermelho e tá aqui ó o preto tá indo aqui para para para baixo ó eu vou soltar esse flat aqui não não vou soltar não porque é pra gente ver ó o, o negativo aqui ó ele tá bem aqui ó bem aqui nesse cantinho aqui eu vou soltar aqui porque tá forçando demais vocês verem aqui ó o preto aqui da bateria tá vindo para cá para esse ponto aqui da placa e o vermelho tá aqui ó então vamos testar aqui ó vocês fiquem de olho aqui no multímetro para ver se tá chegando corrente vamos lá se tiver chegando corrente a bateria tá de boa olha só a bateria tá zerada a bateria está zerada não está chegando corrente aqui não não está chegando corrente aqui possivelmente essa bateria está com problema bem possível tá é muito possível tá pessoal vamos ver aqui mudando Ó, deu lá invertido A bateria tá zerada Não tem nada de carga Vocês podem ver aí Vou pegar o carregador Deixa eu pegar aqui o carregador Cadê o carro? Tá aqui Vamos colocar aqui para ver Tirar outra dúvida aqui Vou Colocar ele aqui A gente está fazendo um teste Outro teste ó, tá carregando ó. Vocês podem ver que tá carregando pelo menos em forma, né? Vamos ver o que que dá aqui no multímetro. Agora, ó lá, ó. Vocês viram que chegou energia. Tá chegando agora energia aqui, ó. Na bateria, ó. 4.3, ó. 4.5. Cadê? Vamos lá. Vem fixar aqui, ó. Olha aí, pessoal. Então, agora que a gente colocou o carregador, ó, tá chegando carga. Aqui. Quando a gente tira, olha aí a carguinha que ele tem, ó. Vai baixando, vai baixando. Então tá chegando carga aqui, pessoal. Vou, vamos, vamos deixar ele pegar uma carguinha aqui para ver. Se ele consegue pegar uma carga, tá chegando energia. Então, pessoal, a gente já sabe que não tem problema entre o carregador e até a bateria, e nem até a placa, tá chegando energia na placa, tá? Então, pessoal, continuando aqui, é... a câmera descarregou, tá? Então, pessoal, já identifiquei o problema do Ivo 13, tá? É a bateria a bateria dele não tá segurando carga tá deixei ela por meia hora no carregador ela vai até 30 ela chega até 30 mas não passa disso né a carga dela e ela precisa de 3,7 para disparar a placa-mãe no caso ela não está conseguindo chegar nessa voltagem tá então a bateria está com problema Tipo bateria viciada, né? Ela não passa disso aqui, ó, pessoal. Ó, 12. Ela tava em 20. Mas agora ela tá em 12. E aí eu achei outro smartwatch bem parecido aqui. Esse aqui é o vivo 8. Eu vou testar agora, Eu vou tirar a bateria dele e adaptar nesse aqui. Pra gente ver se dá certo, tá, pessoal? Vamos lá, tá? Agora. Tô esperando aqui o ferrinho de solo esquentar. A gente tá fazendo essa adaptação aí Até porque eu não tenho essa bateria Do Evo 13, né? Teria que encontrar em algum lugar aí Ela Eu não quero remover todo o circuito, tá pessoal? Porque aqui tem um circuitozinho E todos eles trabalham da mesma forma Eu vou tirar só a bateria daqui da placa Deixa eu ver se ela solta Opa, soltei uma perna E soltei a outra Viu só pessoal? Então, bateria removida Vou até testar antes De, de, de soldar na placa original Para ver se essa bateria Ela tem voltagem aqui Para tá disparando Então, lado direito positivo Olha pessoal, lá tem 3,5 isso aqui já é carga para disparar o, o Evo 13, tá? Então agora vamos remover aqui o Evo 13. Eu aqui de tanto mexer, acabei soltando o positivo da placa lá, pessoal. Mas não dá nada não. Vamos só é, soltar ela aqui. Soltou uma perna. Pessoal, você faz com calma aí. Olha só. Soltou a outra. Prontinho. Preste bem atenção na hora de... É você soldar a bateria, tá? Você testa, ó. olha no multímetro ver ó Aqui, ó para saber qual é o polo ó. Esse aqui, ó Como não deu nenhum sinalzinho aqui Esse polo aqui, ó, é o positivo Se eu trocar aqui, ó Se der um sinalzinho negativo lá é porque eu tô com os polos trocados Tá vendo? Apareceu um negativo aqui Então o certo é assim, ó Que não apareça nada Agora sim, tá certo Então esse é positivo e esse é negativo E o lado do fiozinho Sempre é o lado positivo ó, Vermelho positivo, preto negativo Então vamos soldar assim Desta maneira Agora vamos ter que ter habilidade aqui Vamos lá. Difícil que eu não tenho um apoiador aqui. Deixa eu ver se eu consigo esquentar aqui, deixa eu ver se outro lado está mais fácil. opa esse lado aqui tava mais fácil então agora ficou mais fácil né pessoal agora eu vou colocar aqui ó para dar o apoio e já vou soldar aqui ó agora ficou mais tranquilo agora foi Soldadinho aí, pessoal vamos, Agora vamos testar, né? Vamos, vamos ver aqui Vou ligar esse, esse fiozinho aqui Ixi, mas tenho que organizar tudo aqui agora Vou aqui isolar aqui Vamos organizar Vamos organizar Então vamos isolar logo aqui, ó Insolei Agora eu vou virar ele para dentro aqui, ó Virar pra dentro Opa, era pro outro lado Vamos virar pra dentro aqui Deixa eu pegar aqui minha pinça Puxar o fiozinho pra fora Agora vai dar, agora vai dar certo Vai dar certo, já deu certo Vamos lá Vou puxar esse fiozinho aqui pra baixo opa prontinho aí garoto certinho certinho vamos ver se tá filmando tá filmando vou abrir aqui vou encaixar logo ele aqui primeiro deixa eu organizar isso aqui para que dê certo mesmo aqui ó agora é pronto agora sim eu vou tentar aqui eu tenho que dar um jeito Deixar essa bateria Bem ajustadinha aqui dentro Agora Deixa eu organizar aqui Aí Vou organizar aqui Vamos lá Deixa eu ver aqui um jeito Vamos dar um jeito Aí já deu ali. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou ligar aqui. Vou ligar aqui. Vou virar aqui, ó. Fica mais fácil. Pra eu trabalhar. Volta aqui. essa perna agora ficou toda torta. Não tem que entrar mais não, é? Né? Aí, ó entrou. Então, pessoal, olha aí, ó, a adaptaçãozinha que a gente fez aqui. Pegou outra bateria de outro smartwatch aí. O importante, pessoal, é ter a mesma voltagem e caber dentro do buraco antigo, né? Olha só, essa aqui ela tá meio vai ficar meio apertada, mas olha aí, ó. Não interessa. O importante é ela Dá certo aqui, ó que a antena Antenazinha aqui Eu vou organizar ela aqui Como ela tava Vamos ligar o display, tá pessoal? Agora logo Porque eu tenho certeza que agora vai dar Agora vai dar Eu tenho certeza Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Encaixou Encaixou, trava Encaixou, trava Vamos lá pessoal, dar a partida Olha só pessoal, olha só Como eu falei Como eu falei para vocês Está aí o Vivo 13 de volta Vamos ver se esse display aqui Opa Voltou, vamos ver aqui o botão Opa tudo funcionando, belezinha. Deixa eu ver aqui. Olha aí, pessoal. Então, conseguimos resolver o problema desse Ivo 13. Era a bateria com problema, né? Bateria aqui, talvez a bateria aqui já é viciada, né? Agora, o que, que eu vou fazer? Agora, a gente vai só finalizar o serviço. Opa, antes disso, vamos testar, ver se ele está carregando. Vamos colocar aqui o carregador. Bonito. Cadê? Vamos ver aqui agora Olha lá, pessoal Carregando, hein Maravilha Maravilha Então, tá aí, pessoal O Evo 13 aí, ó A gente conseguiu fazê-lo reviver Vou desligar aqui Goodbye Então, pessoal, olha aí, ó Ivo 13 ressuscitado aí né? Bateria com problema Zero bala Agora vamos só Fazer o que? Colar o display Pessoal Agora a gente já sabe que, o, que Tá tudo ok Vamos só Agora vamos aqui Vamos remover essas colas Essas colinhas que tinha Velha da outra para que ele fique bem encaixadinho Bem direitinho Vamos fazer o um serviço bacana aqui para o cliente. Vamos remover a cola velha. Com calma. Viu só pessoal. Como não tem mistério. É, é, é questão de, de você. É, saber. Quando receber o relógio. Você saber. Qual o problema é identificar, né? Você sabendo identificar o, o problema, você já vai em cima. E aí, pessoal, eu tô montando esse treinamentozinho aí básico, tá? Mini curso. É um mini curso porque esses smartwatch da China aqui, pessoal, funciona tudo da mesma forma. Tudo. Tudo funciona assim, nessa maneira aí, dessa maneira aí, tá? Então, você entendendo. Isso aí, você vai conseguir arrumar qualquer smartwatch. Vai arrumar. Pessoal, agora, a gente re está removendo aqui a cola. A gente colocar cola nova. Pessoal, ó, bateria. Eu não tenho como indicar onde vocês comprar a bateria, tá? Porque, como eu falei, essa bateria não é do Ivo 13. Mas ela tem a mesma voltagem, tem a mesma amperagem e coube dentro. Então, se você for comprar uma bateria, você nunca vai procurar uma bateria igual. Porque você não vai achar. Você não vai achar uma bateria igual. Dificilmente, dificilmente você vai achar uma igual. Então, você quando for comprar veja o tamanho da bateria, tá? veja o tamanho dela. sempre verifique o tamanho. vamos testar aqui de novo. Vê se vai, opa ligou. pessoal aqui a gente tem que ter bastante cuidado aqui na hora de fechar, para ver se o botão tá dando contato, né? Aqui o botão de power dele aqui. Esse botão é chato Ele não fica lá dentro Então tem que ter muita atenção Aí, ó. Depois que colar o display Talvez ele pare com isso Pronto Agora pessoal vamos pegar a cola aqui Vamos colar Vamos colar aqui Passar a colinha Colinha, colinha, colinha, colinha Colinha, colinha, colinha Colinha, colinha, colinha, colinha, colinha. Já sabe que esse aqui não vai mais ficar resistente à água, né pessoal? Depois dessa manutenção, não tem como nem ficar resistente, porque porque pouca cola, né? Quanto aquele adesivo ainda tinha mais resistência. Mas o importante é que ele voltou a funcionar, né? Melhor do que perder o relógio. Agora vamos aqui ó. encaixar display. Caixa e bem verifica Bem verificadinho Depois você tira Os excessos Essa cola é muito boa Essa cola aqui pessoal é a mesma cola de Cola display de celular tá No meu treinamento Eu vou dizer todos os O que, que você vai precisar As ferramentas Que você pode ter na sua casa Não precisa você comprar nada A maioria das ferramentas do treinamento vai você vai ter em casa tá olha aí só se atente já tá bem bem coladinho bem encaixadinho tá porque aqui pessoal ó, ainda vai ter a finalização porque a gente vai precisar deixar ele no no com a com um pregadorzinho aqui ó ó na pressão aqui pra segurar bem, bem né Pera aqui um dar os últimos retoques aqui manutenção aí do ivo 13 se você for fazer esse tipo de serviço aqui pessoal ó, no caso do ivo 13 aqui ó é no caso a gente trocou a bateria né uma bateria dessa aqui custa 80 reais tá se você encontrar, eu quando comprei essa bateria, quando eu comprava, né, é 80 reais quando eu preciso, tem no site Acrimport, para vender algumas baterias, você vê o tamanho lá, se serve para você, tá, fala aí com o vendedor, eu tirei todos os acessos, para deixar perfeito, né, cliente, olha aí, Perfeitinho aí, ó Perfeito, zero bala Zeradinho, zeradinho, zeradinho Vamos ver aqui, ó Se ficar alguma rebarra, pessoal Essa cola é muito top ela, ela sai fácil Ela sai fácil, tá? Depois é só você tirar os excessos Se ficar Eu gosto de tirar assim antes Porque quando ela seca, ela fica mais chata para remover Deixa eu ver aqui, ó Pronto. Agora, vou só fazer o último teste, ó. Prontinho. Prontinho, dou uma olhada aqui, ver se tá bem encaixado. Dou uma olhada, vamos ver se o despeito tá funcionando, tá tudo funcionando. Veja se a coroa tá funcionando, tá funcionando. Então, pessoal, agora eu vou desligar, né? E vou colocar ele na, na pressão aqui, ó agora eu vou colocar ele aqui na pressão que é para ele ficar bem fixo você vê bem no meizinho assim ó ó para ele ficar bem fixo mesmo mas aqui se você colocar no meizinho ele segura olha aí ó bem no meizinho bem no meizinho ele não escapa Aí pessoal, é só deixar aí ó Verifica, ver se ele tá todo encaixadinho tá Pronto Aí você deixa ele aí quietinho Que ele vai Secar, fixar, bem fixado E serviço concluir, tá pessoal? serviço desse aí, 100 reais, você cobra Tá, que é o valor da bateria mais uns 20 reais de uma, da, da sua do seu serviço, tá pessoal? E é isso pessoal, tá? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida aí pode fazer perguntas aí que eu vou estar respondendo. Tchau tchau.